Cai, quando você revela pela palavra toda a imundície humana, qual o final disso? Qual a esperança? É que eu me converta, você se converta, que a é. gente se enxergue. Pois conhecer minha imundície apenas me abisma na angústia e dor. Não. Mas e depois o que faço dentro desse Aí é que vem a graça de Deus. É. Ele está em Romanos 7, agora bote o pé em Romanos 8. Romanos 7 não é um lugar para eu estar, é um lugar para eu passar. É. Eu tenho que passar por Romanos 7. Eu tenho que dizer desgraçado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte. Eu tenho que reconhecer que o querer, o bem está em mim, não, porém, o potencial absoluto de realizá-lo. Que mesmo o bem que eu realizo, ele está carregado de relatividades, porque eu sou um ser de... Totais relatividades. Eu preciso viajar por dentro de Romanos 7 para entender os mecanismos da revelia da minha alma, porque às vezes eu tenho pulsões que são justamente diametralmente opostas às coisas que eu mais recrimino, que eu mais detesto. Romanos 7: eu aprendo que aquilo que eu mais abomino nos outros, em geral, é aquilo que que existe com o maior potencial de se manifestar em mim, e uhum. em Romanos 7 eu também entendo, com agudeza profunda e incomparável, quais são as camuflagens da minha doença, como eu me escondo do médico eterno, como eu disfarço a minha doença de saúde moral. Em Romanos 7... Até o comportamento que do lado de fora se exterioriza como coisa boa, sobra em Romanos 7 uma análise residual e existencial que diz o comportamento que você fez foi bom, mas com as motivações tortas e erradas, é. de arrogância, de é. soberba e de vaidade. Então em Romanos 7, até quando eu faço o certo para fora, frequentemente eu enxergo o tortuoso dentro. Mas Romanos 7 é onde eu tenho que passar de vez em quando para avivar e renovar a minha consciência, para salvá-la de cinismos, de indiferença, de mornidões. Mas o lugar onde eu habito é Romanos 8, que diz Depois que eu caio na real e digo, quem me livrará do corpo dessa morte? Que é a pergunta que você está fazendo. Quem me livrará desta bagaça? Já abriu Romanos 8? Quem me livrará? Aí Paulo diz, agora pois. Agora pois. Agora pois. Esse pois que evoca o contexto todo. A nossa desgraça. A nossa inviabilidade de autossalvação. A certeza que nos foi dada da nossa falência. Paulo diz, agora que sabemos da nossa impotência, reconhecendo a impotência, reconheçamos pela fé a graça de Deus. Agora, sabendo do seu fracasso, reconheça agora, por causa de Cristo, por causa da cruz, porque está consumado, que já não há mais... Nenhuma Já não há mais Nenhuma Condenação Para os que estão Em Cristo Jesus o nosso Senhor Porque a lei Do Espírito E da vida Em Cristo Jesus Te livrou Te livrou Te libertou, te perdoou Te quitou os débitos te livrou da lei do pecado e da morte. Aí Paulo diz, agora, salvos da culpa, da lei esmagadora, do escrito de dívida, que gerava uma propensão, onde quanto mais culpa eu tivesse, mas eu viveria para justificar a culpa com mais pecados que expliquem a minha própria culpa, de modo que... Quanto mais culpado eu me sinta, mais culpado mais pecar, mais eu pecarei. E quanto mais eu pecar, mais me sentirei pecador para pecar mais ainda. De modo que pela lei eu só conheço a culpa e pela culpa eu só sinto pulsões de mais pecado e de mais pecado. E mesmo quando eu não peco os pecados comportamentalmente clássicos, pela culpa eu, eu peco os antipecados. São os pecados da arrogância contra o outro Do julgamento contra o outro Da superioridade moral contra o outro Carregando um fariseu nojento de pecado na minha alma A lei, pesando na cabeça, não santifica ninguém Só torna um pecadorzinho, um pecadorzão E um alienado ignorante Num soberbo pecador contra o pecado do próximo Aí Paulo diz, agora, sabendo disso, surge a nova inclinação, que já não é para a lei do pecado e da morte, é para a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus. Aí eu começo a pender para o descanso. Quanto mais eu digo, está pago, está feito, está consumado, não tem mais nada a ver comigo, ele levou tudo... Um sobronadinha para mim. Eu virei Cristo. Sou Jesus para o Pai. Ele agora tem todo o prazer dele em mim. Eu creio que ele levou. Na cruz dos meus pecados. Não para eu amanhecer e fazer todas as maldades da vida, não. Ele levou e me constrangeu. Me deixou apaixonado. Pela vida de paz, pela vida de graça, pela vida de amor. Pela vida de bondade, pela vida de misericórdia, pela vida de inclusividade, de ajuda ao próximo. Foi o que ele fez por mim, ele me perdoou e me deixou assim, apaixonado, constrangido, casado com ele. Me perdoou de todos os meus pecados e me deixou sem vontade de pecar. Me perdoou de todas as minhas transgressões e me deu uma vontade enorme de andar sem transgredir. E não tenho medo, só me deu foi uma vontade amorosa de viver para ele, porque ele é lindo e maravilhoso. É isso que vai realizando a vida abundante, crescente, todo dia na né, gente. É só isso. Se não for assim, não tem evangelho, se não for assim, só tem igreja, culpa, religião, medo. E o cara fica 20 anos na igreja e depois de 20 anos diz, e agora o que eu faço com essa culpa? É. é melhor virar budista em Caio, Jesus Cristo, né? o, o fariseu disse para ele Essa mulher tem multidão de pecados olha, olha o argumento de Jesus Ela tem multidão de pecados? Pois é, quem pecou mais, amou mais Porque foi mais perdoado Então bendito aquele que é muito pecador Porque é mais perdoado é e no... ama mais É que você falou apaixonado É, Mas ali no caso, não olha... é porque a mulher pecou muito porque ela amava mais né? é, porque foi muito perdoada é, né? porque ela reconheceu como ela pecou é. e da multidão das transgressões dela ela viu o tamanho do amor que é. ela recebeu em perdão, então porque ela recebeu todo aquele amor a paixão dela por Jesus era muito maior do que a paixão do Simão o fariseu, é. dono da casa que achava que quase não tinha pecado nada, era um cara assim que estava acima da média chamava até a mulher de pecadora aí Jesus diz, olha você vê a diferença? ele se expressa assim, eu entrei aqui na tua casa e você não me lavou a cabeça, não me lavou os pés não me deu nem um beijinho na face não fez nada e você se sente assim é um privilégio meu que ele esteja aqui mas é mais privilégio dele que eu um cara como um fariseu eu tenho convidado ele para vir aqui ela não, ela não me vê como você vê ela olhou para mim e disse aí está o que me perdoa por isso ela pulou nos meus pés beijou os meus pés você está entendendo senhor? ela ela foi perdoada de muito por isso ela ama muito é. como você não tem consciência dos seus pecados você acha que não peca nada você é um daqueles sons que não precisam de médicos não precisam de Deus, não precisam de nada você não vai amar ninguém você não precisa de nada você fica assim do jeito que você está mesmo Agora, olha onde mora a graça de Deus Entendam pelo amor de Jesus <risos> Vem e TV O canal é você